Eu descobri a forma mais eficaz para o tratamento da SOP, síndrome dos ovários policísticos. Você é mulher que sofre com menstruação irregular, cólicas e dores na região pélvica, excesso de pelos em locais anômalos para mulher, acne e oleosidade, sobrepeso e dificuldade para perder peso, dificuldade para engravidar, compulsão por doces, distúrbios emocionais, como irritabilidade e falta de paciência diários, fadiga diária, baixa libido e atividade sexual. O SOP Molecular Control Cari é um nutricional em forma de suplemento exclusivo, rico em nutrientes essenciais criteriosamente escolhidos para cuidar de você. Você precisa experimentar o SOP Molecular Control Cari, um suplemento em cápsula natural aprovado, pelo Ministério da Saúde, e pela Anvisa que foi feito para te ajudar. Saiba mais, acessando o site oficial, que está logo abaixo na descrição desse vídeo, e também no primeiro comentário.